Então vamos lá pessoal, vamos começar a semana aqui de olho no Bitcoin, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui agora no curto prazo, o que, que a gente pode esperar, vou comentar então para vocês sobre o Bitcoin, aqui também sobre a dominância que está me preocupando um pouquinho, tá pessoal, está dando uma oportunidade interessante aqui para o Ethereum, vou comentar para vocês também o que está acontecendo aqui com o Ethereum, vamos olhar a SP500, também indicadores aqui de sentimento e onde estão aqui os pools de liquidação aqui para o Bitcoin e também onde temos resistência. Aqui nesse momento e suporte. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, começar a semana aqui de olho no Bitcoin, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, é muito importante mesmo aqui para o canal crescer tá? e também comente aqui abaixo para você estar tá sabendo que você está achando as análises e participe também do grupo do Telegram pessoal, muito importante, ontem não pude fazer vídeo mas fiz uma postagem bem importante em relação ao Telegram, então tem o um meu canal de alertas aqui abaixo na descrição do vídeo, vai aqui abaixo e clique ali no canal de alertas para você não perder, porque quando eu não faço análise vai ter alguma coisa sempre importante e nesse final semana foi bem importante mesmo, tá? No, no, no caso, domingo, né? Que eu não fiz análise, mas eu comentei para vocês no sábado, mais ou menos, que eu tava esperando o Bitcoin. Então, galera, é o seguinte: ó, a gente tá aqui agora, né? Rompemos essa linha que eu comentei para vocês, tá? É, recapitulando um pouquinho aí do que eu já falei aqui no canal, tá? Só para repetir, porque algumas pessoas estão chegando aí, podem estar chegando aqui agora a gente está nesse triângulo aqui, né? Que é um padrão, é um padrão pessoal mais aqui baixista, na minha opinião. tá? um padrão mais bearish, é um padrão de continuação de tendência. Então a gente tem que acompanhar aqui para a gente não perder, tá? Essas regiões aqui próximas aos 37.500, tá? 38 mil dólares já fica perigoso aqui para o Bitcoin, eu diria. Tá bom? Então fiquem de olho. Que agora rompemos essa linha. Aqui que é uma linha que eu considero uma linha importante, rompemos de novo essa linha aqui ó, essa linha amarela, né? É praticamente a terceira vez que estamos rompendo aqui pessoal, que é uma linha também de resistência e não parece que não estamos conseguindo ficar acima novamente aí tá, então é o que tá aparecendo aqui. Vamos ver como vai ser o fechamento do dia de hoje, tá? Então uh, vou olhar aqui o diário para vocês. Então o diário a gente tá basicamente aqui ó, no, no RC pessoal, conselho se acompanhar essa? essa triângulo está fazendo aqui também tá se a gente conseguir romper esse triângulo para cima a coisa pode ficar realmente interessante para o Bitcoin tá o que eu tô aqui acompanhando da gente poder se posicionar aí pelo menos aí buscar a casa dos né, 45 mil dólares é onde a gente vai ter que certamente né, mais uma resistência, mais um teste nessa região se a gente for buscar, tá bom? Mas no curto prazo está me preocupando um pouquinho, vou comentar para vocês aqui agora sobre isso, tá? A gente vai entrar dos outros indicadores também. Vou entrar primeiro aqui no 4 horas, uh, na verdade 4 horas não tem tanta novidade para vocês não. O que eu queria comentar aqui foi mais claro de ver. Vamos olhar uma hora aqui. É, o que eu comentei para vocês no final de semana foi o seguinte: ó, galera. Eu vi essa divergência aqui baixista, né? Então, aqui para o Bitcoin tinha divergência baixista, volume estava decaindo, né? Então, isso aqui me deixando preocupado com bastante liquidação, pontos, né? Pool de liquidação abaixo. Foi isso que eu comentei né? domingo aí no Telegram. Então, isso a partir desse momento aqui, pessoal, eu comecei a ficar. Estava bastante bearish. Me Bitcoin já estava um pouquinho antes, né? Devido aos, ao pool de liquidação. Apesar dos indicadores de cada um sentimento aqui estarem bons, né? quando a gente está num topo assim, com um long short ratio muito baixo, enfim, não é um... também é muito interessante. Para a gente é bom contar o long short ratio abaixo de 1%, né, quando a gente tá aí em regiões mais abaixo, né pessoal, regiões de suporte, aqui a gente tá em uma região de resistência, tá, importante, ah, inclusive essa região, vou voltar aqui pro, pro diário para mostrar para vocês, ó, que, que região é essa aqui que a gente tá de resistência, que é importante que vocês entendam isso, né, fique claro para vocês que região é essa, tá, se a gente puxar aqui, o Fibonacci desse topo aqui que a gente fez, ó, tá até o fundo ó. a gente pode ver que essa região que a gente tá aqui agora galera ó é a região de 618 que a gente não consegue romper ó. tá então essa região que a gente testou aqui não né, não foi diário a gente não acabou acabou não fechando aqui né, nessa região mas bateu -nos aqui nessa região algumas vezes né não conseguimos ficar acima e agora aqui de novo ó a gente não conseguiu ter, romper essa região de 68, né? Então isso aqui é um problema porque ainda bota o risco de a gente fazer um fundo mais abaixo para o Bitcoin, né? ou seja, a gente perder esse, esse fundo aqui ó, dos 37.200 dólares, tá? Esse aqui está em aberto para o Bitcoin aqui agora. Se a gente não conseguir romper a região dos 42.234 dólares aqui, fechar um candle, né? Eu diria até aqui é de 4 horas acima dessa região aqui, tá, pessoal? Um quena de 4 horas aqui, idealmente um diário, a gente pode sim fazer um fundo mais abaixo aqui do Bitcoin. Então, esse aqui é o cenário que a gente está aqui agora mais de médio prazo, né? Que a gente está aqui praticamente desde aqui ó, de fevereiro. Tá, desculpa, final de fevereiro aqui, começo de março, tá? então a gente tá, é esse cenário que a gente está aqui agora, dentro desse triângulo aqui, que é um cenário, um, que na minha opinião, por enquanto, estou considerando isso aqui como uma, um cenário de redistribuição, tá, pessoal, para mim, a gente vai ter um cenário de acumulação, se a gente conseguir romper os 45 mil, e romper os 45 mil aqui, dólares para cima, né, e a gente conseguir... É, de fato, aqui, conseguir fazer uma tendência, tá? Daí, se a gente está confirmando o cenário de acumulação, se a gente perder essas regiões aqui dos 38 até tá? 37 para baixo, a gente, na, minha, na minha opinião, a gente está fazendo aqui um cenário já de redistribuição, tá? Romp rompendo com volume aqui, né? Então, voltando aqui para o gráfico de uma hora, só para eu tentar aqui voltar meu raciocínio, é, a gente tão, uh, fez essa divergência baixista com o de liquidação, liquidação aqui, né, pessoal? Na, nessa região né, uh, perigosa aqui, região de 68, né? Então, galera, aqui nesse. Aqui, por exemplo, aqui eu tinha entrado um shortzinho aqui, pessoal. Acabei fechando nessa região. Né, e a gente teve mais uma porrada aqui que eu acabei dando uma entrada aqui, porque a gente teve muita liquidação para o Bitcoin aqui. Foi cerca de 14 milhões de dólares. Vamos puxar aqui, ó. Eu tô com o gráfico errado aqui. BTC USDT, vou botar aqui. A gente teve cerca de 14 milhões, que foi uma oportunidade bem grande. Eu não entrei exatamente né, no fundo ali, mas peguei uma entrada que deixou uh, certa forma confortável aqui ó teve muita liquidação ali tá pessoal então aqui eu fiz uma entrada para o Bitcoin tá uh, mas nessa região aqui próximo aqui dos 40 uh, 40.500 aqui mais ou menos uma 4.600 aqui foi que eu entrei essa região aqui então uh, agora pessoal eu tô aqui buscando sair tá porque eu tô buscando aqui mais liquidação dos, de, dos shorts aqui tá para poder sair né já tô na verdade pensando aqui em sair porque o mercado tá o Bitcoin está um pouco estranho aqui e realmente tá em, tem risco de uma separação aqui não ter não sucesso. Obviamente meu stop aqui está abaixo dessa região aqui, né? tem um volume muito legal. A gente tem um volume bom nessa região que a gente fez essas liquidações. tá E realmente as, as liquidações de shorts não estão aqui me deixando ainda... Né? Uh, não estou me deixando ainda confortável para poder fechar a operação tá mas o mercado não está muito aí não tá muito me agradando tá com o long short ratio subindo aqui também tá nesse momento então uh, enfim não está muito bom aqui a coisa tá mas a gente teve oportunidades aqui tá na minha opinião de, de de sair aqui na verdade de poder fazer as nossas nossas até o shorts aqui por exemplo a gente teve liquidações de shorts que duas aqui liquidações ó, tá um de dois milhões de dólares aqui também nesse último topo que a gente fez na região dos foi cerca de um milhão de dólares para poder entrar aqui né em, em operações de venda eu acabei entrando não nessas regiões aqui tá pessoal porque tem que estar tá aqui direto olhando aqui acompanhando tá acabei entrando mais abaixo né por uh, ver aí volume enfim outras outros indicadores que mostraram para mim a oportunidade tá é, voltando aqui para o gráfico então, do Bitcoin, aqui a gente está tá aqui, galera, tentando ficar em cima dessa região. Tá? Eu estou acreditando que o Bitcoin não vai conseguir ficar aqui, tá? Estou achando que o Bitcoin não vai conseguir, pelo que eu estou imaginando aqui nesse momento. A gente está numa região que, que ele testou que é interessante, se a gente puxar Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, a gente está aqui né? ó, a gente testou a região de 382, foi exatamente na região de 382 aqui. Tá, é, mas galera, não tô acreditando que Bitcoin que agora vai conseguir ficar acima dessa região aqui. Não tá, eu vou explicar para vocês porque aí é, mais adiante. Tá, é, em relação a isso, vamos, quer dizer, vamos entrar aqui agora que fica um pouco mais claro. Tá, primeira questão, tá, pessoal dominância aqui tá que eu vou comentar eu queria comentar antes da análise do Ethereum mas eu vou comentar aqui agora dominância tá me preocupando a gente tá caindo muito forte com a dominância aqui perdemos aqui uma, uma, uma LTA que eu considero importante tá? Né? então isso aqui gera risco para mim na minha opinião tá o pessoal tá aí de novo nas altcoins altcoins dando subindo aí várias altcoins subindo bastante tá o mercado o Bitcoin volta a subir né E o, as pessoas ficam otimistas com as altcoins isso aí gera risco aí na minha opinião pro mercado né aqui o, o Ethereum está perfumando bem, vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o primeiro sinal, tá, que é importante. Outro sinal importante que eu estou aqui de olho é que a SP500, apesar de ter esse rompimento aqui desse, dessa, desse Falling Wedge aqui, dessa cunha descendente, tá, que é um padrão que acabou ficando bullish isso aqui, ó pessoal, ficou bem interessante que aqui se a gente botar para o diário, a gente vai ver o seguinte, ó. Olha que interessante isso aqui ó. a gente teve então esse rompimento aqui dessa, dessa do RSI aqui ó, dessa, dessa dessa resistência e tivemos aqui embaixo ó, nessa região a gente teve então uh, fundos aqui né, descendentes e aqui uh, fundos ascendentes no RSI tá então tivemos a divergência aqui também no no RSI interessante aqui para esse SP, SP 500 né? só mostrar para você aqui um pouquinho de direito que tá acho que acabou não, não mostrando então aqui a uh, fundos fundos descendentes aqui no RSI e aqui na né, fundos ascendentes no RSI, tá? Então, mostra aqui essa tendência de baixa perdendo força, né? Eu vou tentar também trazer no canal aí uh, algumas, uh, alguns indicadores de sentimento do 10P500, pessoal, tá? Porque até trocando uma ideia com um outro amigo aqui que é trader, que, que opera sp pequenos, 500 eu não opero sp 500 falou que também tinha aqui nessa região bastante, uh, o mercado estava mais né fazendo aqui Uh, entrando mais em short, tá? Então quando isso acontece muito short aqui nessa região o mercado dá esse pump aqui pra cima também existe uma certa manipulação aí, tá? Futuros da SP500, então o mercado joga pra cima aí para poder né? dar uma liquidada nessa galera aí também, tá? Eu vou tentar trazer pra vocês esses, sent esses sentimentos aqui da da SP500, que não é o foco do meu canal, mas como afeta o Bitcoin, é importante a gente ficar de olho, né? Então, a gente teve esse pump aqui agora, só que é o seguinte, galera, a gente está aqui agora, ó, nas regiões de resistência já para a SP500, tá? Então, aqui é a região de 50% de Fibonacci aqui, dessa, né, aqui dessa, né, dessa subida toda que a gente teve aqui. A SP500 já subiu cerca aqui, ó, de praticamente um pump de quase 8%. Então, é de esperar, na minha opinião, é de esperar que a gente tenha aqui retração para a SP500, tá? A gente está retraindo aqui agora, tá? Então, assim... Tá, a gente teria retração dos pequenos, na minha opinião, tá? isso pode também, aí no curto prazo, levar o Bitcoin também a fazer algo parecido, né? retrair, esse pequeno se o Bitcoin retrair também. Tá, então, esse é o outro motivo aí que eu estou um pouco com o um pé atrás em relação ao Bitcoin. Com esse pequeno subiu tanto assim, o Bitcoin não subiu. Tá? Então, essa é um, um outra, uma outra questão aí. Né? Uh, e com liquidação mais abaixo, eu vou comentar para vocês adiante. Então, para mim, as pequenos pessoal, na situação atual que a gente está aí agora, né, com, com a da, da Ucrânia, enfim, da instabilidade toda, eu não acredito que esse pequenos vai aqui agora sair disparando para cima aqui, tá? para mim, na minha opinião, a gente vai que dá uma, começar a dar uma consolidada aqui assim, daí depois né, definir, acho que não vai ser uma definição tão clara. Inclusive, se a gente puxar aqui no gráfico de 4 horas, ó, numa hora, 4 horas, a gente pode ver que tem algumas divergências aqui saindo já, ó. Tá? É, na verdade é, não saiu essa divergência aqui, não numa hora, tá mas a gente estava subindo aqui, ó. a gente estava subindo com o RSI, querendo fazer aqui os topos ascendentes, tá com aqui esses topos descendentes aqui no RSI também, tá? então isso aqui é perigoso para SP500. Né? Então tem que ficar de olho nessas divergências que elas são, na minha opinião, aqui no mercado, aqui na SP500, funciona muito bem. Tá? É bom vocês olharem as divergências de 4 horas, uma hora e diário aqui. Tá? essas divergências elas elas aqui nesse país pequenos aqui realmente tem funcionado muito bem pelas minhas as minhas análises tá então para mim está na região de resistência aqui para as pequenos a gente vai começar a dar uma né? acho que a gente vai começar a ter retração. se a gente tiver mais pump aqui pessoal ficaria de olho nessa região de 68 aqui também tá que é uma região de resistência para esse pequenos aqui também ó, tá então eu ficaria aqui de olho na região dos 4.543 pontos tá é então, assim, para mim a SP500 não tem tanto espaço para subir aqui agora, né? Na minha opinião, ela já tem, começa a ter aqui um espaço para poder é, dar uma, fazer uma retração. E isso também, né, deixa o mercado aí, o, pode afetar também o Bitcoin, tá? O sentimento aqui do Bitcoin, que está aqui agora, né? Está caindo aqui também, ó, tá? Conforme eu falei para vocês aqui durante a análise, está aqui perdendo força. Vamos ver como vai ser esse fechamento aqui de 4 horas, né? Importante acompanhar, tá? Um... O que mais que eu tenho para vocês em relação ao, ao Bitcoin antes de falar aqui sobre a, a, o Ethereum? Tá? Só para reforçar aqui e mostrar para vocês o que eu tinha mostrado no final de semana. Tá? A gente tem aqui por enquanto ainda, tá, pessoal, mais, mais pools de liquidação abaixo. Tá? Então a região aqui dos 39 mil dólares está em jogo, na minha opinião. Então a gente tem aqui ainda mais liquidação abaixo. Aqui nessa região a gente tinha muita... Onde uh, né? estava aqui antes, ó, a gente tinha muito mais liquidação, um delta de quase 3 bilhões aqui, de acordo com com a com aqui com com a o high block Capital tá? E delta muito forte, então para mim isso aqui começa a ficar mais bearish aí com o Bitcoin, tá? Então a gente tá aqui retraindo, pegando as liquidações mais abaixo, ainda tem mais abaixo pra gente buscar. Tanto que a gente não uma pequena retração que a gente fez aqui pro pro Bitcoin, ó. A gente liquidou esses 14 milhões de dólares, né? Então Uh, mostra para mim que a gente tem mais, liqu uh, mais uh, liquidez abaixo, o Bitcoin pode ir lá buscar sim, tá? A gente pode ir até os 39%, ou até porque não abaixo, tá? Dependendo como, como ficar a situação no mercado. Então, eu continuo aqui com o viés um pouquinho uh, bearish com o Bitcoin, tá? Aqui agora no curto prazo, tá bom? Não tô aqui ainda uh, querendo. Uh, me expor pesadamente aqui no meu capital, né, que tá nas corretoras ali, tá, pessoal? De novo, eu tenho Bitcoin corretor, na, na carteira, tá, eu não vou mexer, Bitcoin, Bitcoin na carteira, mas o capital que tá na corretora, que tá fácil de eu poder, né, me proteger ali, eu vou é, deixar ele, no caso, mais aqui dolarizado, tá, o que eu tô fazendo aqui agora ainda, tá bom? Ahm... Um... Aqui a gente pode também ver na BitMEX, aqui a gente pode ver também que tem mais pools de liquidação abaixo também, tá? Então, isso me deixa um pouco uh, desconfortável com o Bitcoin. Tinha muita resistência aqui também nessa região dos 41.800, só que agora saiu, né? A gente tinha aqui bastante ordens de venda aqui pro Bitcoin, tá? De suporte aqui agora, a gente não tem tanto suporte, na minha opinião, tá? Não, tem, não tá entrando tanto suporte assim como gostaria de ver, Tá bom. Então, está um pouco espalhado aqui em relação ao Bitcoin tá? nesse momento. Até olhar aqui o TRDR para dar uma olhadinha no por cento. A gente tem agora aqui, nesse momento, está mais compra no por cento e dois por cento, dois e meio, dois e meio, dois por cento. A gente tem aqui também uh, ligeiramente mais compra, tá? Depois dessa correção toda aqui que a gente viu, né? Então, o long short rate aqui subindo nesse momento, tá? Então, já aqui na casa de 1,5 de novo. Então, para mim, isso aqui já vai. Uh, né, deixando mais bearish aqui ainda agora o, o Bitcoin tá pessoal então na minha opinião, aqui a gente pode ainda testar em regiões mais abaixo do Bitcoin. Pelo menos 39 mil, dólares eu estou de olho aqui, tá? 39 mil, estou realmente de olho. A gente está aqui de novo beliscando aqui. Essa, essa linha está tá importante, tá? A gente tem que acompanhar aqui agora. Mas para mim, eu estou achando que a gente vai perder essa região aqui e buscar a região 39, tá? Isso aqui é, um, é um, um sentimento meu em relação ao mercado, tá, pessoal? Isso aqui não, não é garantido que vai acontecer. Mas é um sentimento meu em relação ao mercado, devido ao que eu estou vendo aí na né, estação das pequenas e também a liquidez aí que eu estou de olho. Tá bom? Então, como a gente tem a, a, a dominância do Bitcoin caindo aqui agora, né? Então, a gente vê mais dinheiro saindo aí do, né, do Bitcoin entrando para as altcoins, para o Ethereum, a gente vê o Ethereum aqui performando melhor um pouco, né? Então, se a gente olhar aqui o Ethereum, vou puxar aqui o gráfico diário, a gente vê que a gente também tem, tem o mesmo, mesmo padrão aqui do Bitcoin, a gente uma linha que era o suporte, a gente rompeu para baixo, depois virou resistência, né? A gente acabou vendo uma resistência e agora aqui estamos tentando romper ela, rompemos para cima, né? E estamos acompanhando aqui agora. Vou até puxar aqui o Ethereum também, essa região de Fibonacci para dar uma olhada. Ó, desse topo que a gente fez aqui até o fundo, aqui a gente rompemos 68. Tentamos romper 68 duas vezes aqui praticamente. A gente pode pegar esse último, essa último região que dá uma olhada se faz sentido. É, na verdade, seria esse topo aqui, né? Então, a gente não conseguiu ainda romper essas, essas regiões. Uh, o Ethereum está uh, performando melhor que o Bitcoin que agora no curto prazo, tá? Porque, basicamente, a, do, a dominância também está caindo aí, está entrando mais dinheiro para as altcoins. Só que isso, pessoal, é um risco, tá? Na minha opinião, é um risco aí também, porque botam, deixa o mercado aí mais, uh, né? As pessoas estão mais aí querendo arriscar nesse momento, acreditando que a gente vai retomar a partir daqui, tá? E, na minha opinião, esse momento aqui ainda não aconteceu. Eu acho que a gente tem espaço ainda para dar uma uma a minha opinião tá que a gente tem devido a situação toda que está aí agora né com com, com os mercados enfim de ver que o óleo voltando a subir a petróleo voltando a subir uh, ouro também subindo aqui tá a gente pode ter aí uh, né, um cenário de, de essa recessão entrando aí tá aí a gente pode ver um, o mercado dando uma boa corrigida aí para poder liquidar muita gente aí antes de fazer essa, essa retomada tá essa é a minha opinião. Mas, obviamente, vou, vou acompanhar aqui de perto como é que vai ser né, essa questão do, do Bitcoin aqui agora. Tá, pessoal, eu tô no curto prazo aqui ainda mantenho um viés um pouco mais bearish, na minha opinião. tá? Isso aqui mudaria se a gente conseguir romper essa região dos 42.300. Tá? Mas, enfim, não estou aqui ainda time otimista. A gente está tá aqui no, nesse cenário aqui de, de ainda né, de lateralização e isso aqui, pessoal, tem que ter muita experiência para operar. tá? Não fique aqui querendo comprar, querendo adivinhar onde comprar Bitcoin. Se você não tem experiência aqui com... Né, para operar esse tipo de, de, de lateralização aqui que é bem complicado, é tome cuidado. Espere aí realmente o Bitcoin tomar uma decisão, tá? Ou acima dos 45 ou aqui para baixo, tá? Porque aqui são são trades aí que tem que estar de olho, né? Eu diria que mais trades de curto alvos muito curtos aí, tá? E sem quebrar muito a cabeça, tá bom? Aqui é realmente ficar. Querer ficar posicionado com o Bitcoin adivinhando para onde ele vai ir aqui realmente é bem arriscado, tá? Mas eu mantenho aqui meu viés uh, ainda bearish até a região dos 39 mil dólares aqui pelo menos a gente retestar. A gente tem um gap enorme aqui também, ó. a gente pode ver que esse gap aqui, ó, dessa região que a gente está aqui até aqui, a gente tem um gap bem grande, né? No VPVR também, tá? Então a gente poderia vir buscar essas regiões mais abaixo. E, aí, e a partir daqui, pessoal, a gente poderia avaliar tá, o que, que a gente que esperar para o Bitcoin, tá? Se aqui o, os indicadores de sentimentos estiverem muito... Muito bercha, a coisa pode ficar complicada, tá? Então, daí eu vou comentar pra vocês mais adiante. Tá, galera? Então acho que é isso em relação ao mercado. Falei sobre tudo aqui, tá? Deixa aí o comentário de vocês, uh, também um like para apoiar e a gente se vê aí amanhã para mais uma análise. Um abraço, galera. Valeu!